Fala galera, Tchudio, bem com vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, eu tô aqui de novo ó com o meu Lecheba E ele apresentou mais um defeito galera, ele começou a esquentar muito, esquentar mesmo, bastante Ele tá ficou aqui paradinho, eu resolvi dar uma olhada e vou mostrar para vocês o que aconteceu com o meu Lecheba aqui galera Galera, eu vi que tava esquentando demais, vi não né, lá no marcador, carro super quente, ponteiro alto Aqui também super quente, Vituinha acionando. Eu resolvi, galera, ó, vim olhar aqui na, no sensor dele, ó, o termostático aqui, ó. Na verdade, a válvula termostática, né? Abri e olha, galera, a surpresa que eu encontrei. A mangueira aqui, ó, tava cheia de ferro, de pó de ferro daqui de costa. E olha como que está a minha válvula, galera, ó. Eu já tirei aqui, já parafusei Ó a cor, muito ferrugem. E agora, ela nem tá quem sai aqui de dentro. Ela tá travada. De tanto ferrugem que tem, ó. E eu vou dar ó, trocar ela. Vou comprar a peça. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Ela eu colocando aqui. Beleza? Carrinho esquentando aí, ó. Sherry Face. O meu Lecheba. Quem tiver um, eu sempre falo nos meus vídeos aí, ó. Quem tiver um desse aqui, ó. Me acompanhe, é, se inscreva aí no canal, galera. É, ativa o sininho, compartilhe aí para quem tem um carrinho deste. Porque, ó, tenho três meses que eu estou com o carro, né? Terceiro dono, 11 anos tem esse carro. Parafuso aqui, aperto ainda original de fábrica. Então, está começando a aparecer os pepinos na minha mão, tá? O ex-dono parece que era meio relaxado com o carro e está aí, ó. E eu tô tentando resolver tudo da... Opa, saiu aqui, ó. Da mesma forma possível. Olha como que está essa vava, galera, ó. Não tem como, né, trabalhar, ó. Ela travou fechada. Então, por isso que esquentou, viu. Ou por sorte ou por azar, ela travou fechada. E eu já vou comprar uma, né. E quando chegar, vou fazer a troca aqui, a substituição. Veja a qualidade disso aqui. Aí, galera, ó. Comprei as peças e já chegou já chegaram aqui o defeito do carro era para esse aqui ó a válvula termostática comprei essa aqui é a velha Vou mostrar para vocês aqui ó essa aqui é a válvula dele né tá estragada vou deixar ali e essa aqui ó é a nova olha galera comprei tudo pela internet tá é, a galera aí aqui na cidade fica falando que o carro tem, é ruim de peça aqui na minha cidade não encontro peça mas ó Mercado livre Tá aqui ó Pecinha novinha E galera aproveitando né Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como foi o defeito na parte Né Do arrefecimento do carro é, Se eu trocasse só a válvula Talvez com um pouco mais tempo Eu ia ter problema Porque quando eu tirei Soltou muito Isso aqui galera ó Dá pra você ver ó muitos desses casquinhas aqui, ó De ferro, tá? Então todo o sistema dele, do carro Tá sujo Eu passei uma veletinha aqui Tirei, tirei ferro Aqui tirei ferro Todo o sistema dele deve estar tá todo sujo Então nem adiantar eu colocar só a vaga Que daqui um dia ia ter problema Eu aproveitei E comprei a bomba d'água Ó Vou trocar a bomba d'água E a bomba d'água desse carro aqui, né galera? Fica junto com a correia dentada. Como eu mesmo vou fazer o serviço aqui, mostrar para vocês que é possível fazer o serviço em casa, desse carro, meu desse carro é top, tá? Super fácil de fazer. Olha, eu comprei já junto a chave de que trava os comandos, tá aqui, ó. Que trava o comando na posição correta aí, ó, da correia sincronizada. Vai ficar no ponto correto, tá? Eu tenho uma, uma breve suspeita Que na troca da correia Que eu mostrei no outro vídeo Que eu fiz lá na mecânica O carro ficou fora de ponto E... E para isso, né, galera? Como vou ter que abrir a tampa aqui do cabeçote Vou mostrar para vocês em outro vídeo É abrir a tampa do cabeçote, eu já comprei isso aqui, ó. É a junta da tampa, ó. tá aqui, ó. Veio tudo certinho, positivo, tá aqui a junta e eu vou fazer esse serviço aqui. Não sei com o tempo, não sei quanto tempo vai demorar, né? Mas agora vou fazer é... correto, né? Vou usar a chave. Que os pessoal lá não usou E fazer essa troca aqui Top, top Então já vai dando like aí no vídeo E se não for inscrito no canal Se inscreva Deixe seus comentários, compartilhe o vídeo Galera, que ó, vai ser visão aqui hein? Eu vou fazer tudo, pensa Nisso aqui, o tempo galera Mostrar aqui ó Parece que tá querendo chover Se chover não tem como continuar o serviço né? Então o primeiro que eu vou fazer vai ser a, a troca aqui Antes de eu fazer a troca da válvula, né? eu vou fazer a troca da da bomba Porque eu vou limpar o sistema mais quando abrir o lado de lá né? Vai soltar água, eu vou, vou limpar E com certeza se tiver algum casquilho também é, vai sair algum casquinho que eu faço assim de sujeira né foi muito isso aqui galera ó dá para ver ó ó tá aqui ó muito isso aqui saiu ó isso eu, quando eu se futuca mais esse pozinho de ferro aqui sai então eu acredito que o radiador deve estar tá sujo também vou tentar dar uma limpada para o meu sistema esquecimento ficar puro beleza então vamos lá é como eu tô aqui sozinho né, gravar e montar não vai dar, mas em alguns pontos importantes é, eu vou mostrando para vocês aqui, viu? As montagens que eu estou fazendo.